Fala galera canal, hoje a gente tá aqui com o meu primeiro curso de como fazer exatamente final do PowerPoint. Então vamos lá, primeira coisa você vai ter que ter tipo o um menu de warning que eu vou fazer aqui mesmo. Tem que escrever. Já como que aqui que eu tô no Brasil, né? Atenção. Ih. Primeiro vamos no design e colocar ele em preto. Aqui, pronto. Atenção, tá para com esse chapéu de. Não, não vou contar de vocês, não. Tô falando... não. Tem aí, fica parecendo. Não tem design. Eu uso design quanto eu quero. Vamos lá, jogo. É, de... para mais de 10 anos não sei porque eu coloquei tipo uma mais, mais pra mais de 10 anos mas joguei assim mesmo aqui Por favor, por favor, pessoas que não jogarem. Porque eu vou fazer uma fome é porque eu faço uma família junto, ensinando junto aqui com vocês. Porque a família vai ser um pouquinho mais pesada. Saco e pacote? Essa merda, não tem estendido, né? Escuta aí falo uma O jogo se... Passa... Em... 1998... 98. O que você acha dessa tela de título, já que não sou aqui, gente? aqui e pronto eu vou montar aqui só um pouco de fogo aqui pronto tá pronto aí eu vou colocar aqui tipo continuar pronto. e Aham. E Aqui quer dizer: você gostar? Olha assim, qualquer graça. E Aí vamos inserir a ação. Próximo slide ficar não né matheus mover mouse pronto mover mouse e vai clicar em e aqui vai clicar em próximo slide aqui. aí gente eu vou escolher um, um título tipo aqui e, Espera um pouquinho aí Gente, eu tô escolhendo, tá? Isso aqui. Hum. Gente, calma aí que eu tô escolhendo. que eu já escolhi. Acho já escolhi. Aqui. Não vou tapar a aula não, né? O cara começou. Desculpa aí. Aqui. Aí a gente vai... De formatar a imagem, tem que esperar um milhão de anos aí que tem que ir. Já se formatar uma imagem, pronto. Aí não dá, pra, aí, não, aí não dá pra mexer. Né? Ok, agora eu vou escrever o título, né? Assim Vem se quiser, vou usar o trailer dessa Palmeja completa, tá? Uh. Ok eu tenho que dar Sua varrente aqui o trailer vai estar tá na descrição desse vídeo para o for só sair, tá? Shadows. Ok. Tá sentindo? título, Game. Vai ficar muito legal esse jogo. O que você acha da opinião? Lembrando, o trailer vai estar na descrição, tá, gente? Sei que tem um paginete X... X... Bear, mas... Ah, foi um teste, um teste, tá? Não brigue comigo, pelo amor de Deus. Ok? Essa parte ó é como fazer tela de atenção, o, o menu e o jornal, tá? Então vamos lá. E. Tá, viu? Achei um perfeito, gente. Perfeitinho. Aqui, ó. Ó, oh, fiz certinho, hein? Pronto. Já tá pronto. Agora vou testar pra ver se tá funcionando. E, e gente, esse foi a primeira aula de como fazer essa família de FNAF. que vocês acharam desse menu bacana? E no próximo episódio a gente vai a gente vai te ensinar a fazer a sala de segurança e a câmera, tá? E e o animatório vai ser mais pronto para os outros tá? Gente, se vocês quiser gostar do vídeo e se inscrever no canal, lembrando, o trailer quanto a série estiver quase tudo pronto, vai estar na descrição. Então, gente, antes de terminar, a gente vai ter um de likes. E... e aqui assim, ó. Ah, não, que eu tinha que ir no Nossa, gente, esse mesmo ficou muito bom. Se você achou legal, deixe eu passar like. Eu vou deixar todos. Vou deixar. Algumas flames, eu acho. Não, quer dizer, eu não tenho mais algumas flames. Mas eu vou. Nesse exato momento, quando eu passar esse vídeo, eu vou estar gravando o vídeo. Todos os meus jogos no PowerPoint. Só que com gravador diferente. Então, gente, espero que vocês gostem do vídeo. Só que não sei se eu vou fazer isso. Mas deixa, deixa bastante like se inscreve no canal se você quer ver uma, uma gameplay do meu mapa, no Do meu jogo aqui. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se, se você gostou, deixe bastante like, se inscreve no canal. E tchau, fui!